Bom dia, você quer saber como perder os quilos do seu corpo de forma fácil, simples e eficiente? Saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer, sim! O, o que é emagrecer? É a ciência de perder os quilos do seu corpo. Exatamente, e perder os quilos do seu corpo é uma coisa muito fácil de se fazer.